No vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer esse boné LED. Hey. Eu sou o Otávio Sege, e vocês estão aqui no Leite com Biscoito Um Monster deixou nos comentários que queria que eu ensinasse a fazer um boné LED Existem alguns modelos de, de... Existem alguns modelos de boné LED na internet pra você comprar E eu achei todos eles meio esquisitos Não gostei muito até porque os bonés não eram é bonitos eu decidi pegar um boné que eu gostasse, que eu achasse legal e adicionar a LED com uma técnica muito simples e com material super barato Antes da gente ir pro vídeo e você aprender a fazer esse boné, não se esquece de se inscrever aqui no canal e clicar naquele sininho maroto pra receber todas as minhas notificações E é lógico, monstrinho que é monstrinho, logo deixa um like no começo do vídeo Sem mais delongas, pra você ir do outro lado que quer é ter esse boné LED super maneiro, confere o vídeo você vai precisar de estilete e tesoura, cola quente, cabo conector para LED, caneta preta permanente, fio de LED autocolante da cor que você quiser, uma pilha de 12V e um conector para a pilha e um boné muito legal da sua preferência. A primeira coisa que eu fiz para esconder um pouco mais é pintar a parte branca do conector com caneta permanente preta. É mais para esconder mesmo e não aparecer tanto no boné caso alguém veja. O fio de LED ele tem uma marcação que divide onde você pode cortar. A gente vai cortar exatamente nessa marcação. Se você cortar errado, muito provavelmente a LED não vai ligar. Agora, com este leite a gente vai retirar a capinha de silicone. Abra o conector de LED perceba que tem dois dentinhos. Nesses dois dentinhos você vai encaixar a sua fita LED. O suporte para pilha tem dois lados, o positivo e o negativo. E o fio também, um positivo e outro negativo. Você vai desencapar os fios e vai conectar um lado de cada vez. Depois, coloque a pilha para testar o LED e dê uma olhada para ver se a fita de LED está funcionando por inteira. E não precisa ficar com medo porque pilha 12V não dá choque. A fita de LED tem um adesivo, você vai tirar essa parte do adesivo e a gente vai começar a colar a nossa LED no boné A primeira coisa que a gente vai fazer é colar o suporte de pilha bem certinho no centro da cabeça do boné E não se preocupa, porque não vai atrapalhar em nada colocar o boné Depois, acompanhando a linha de costura do boné, a gente vai colar o fiozinho do suporte de LED Agora, a gente vai colar o LED na aba reta do boné Deixe a fita de LED mais comprida que é a aba para você poder virar ela para dentro e colar fazendo o acabamento. Agora é só você colocar a pilha e testar e dar uma olhada como seu boné ficou foda. lado, fizer esse bonelete, não esquece de mandar foto lá na fanpage do canal, porque eu adoro ver o que vocês estão aprontando. Não esquece de deixar aqui embaixo suas sugestões, afinal de contas eu sempre vejo os comentários se tem ideia legal, é lógico que eu posso fazer pra você aí ver. É isso aí, eu amo muito vocês meus monstrinhos. até a próxima e falou!